Gente, quero que vocês verem isso aqui, ó. Terceiro dia que eu coloquei a armadilha, pernilongo, olha. O tanto de pernilongo. chega que tá preta a vasilha. Olha pra vocês verem, se não dá certo, ó. Terceiro dia, ó. Gente, gente. Olha o tanto de pernilongo. O que, que eu fiz? É que o vidro vi aqui era branco. Eu fui e tampei pra ficar escuro. Pra isso achar só aquelas... Entrada ali ó. Tá vendo Quando dá é, No final da tarde É que eles saem No final da tarde eles saem Eles entram Eles entram por ali E não conseguem descer mais Entendeu Porque O instinto deles é Sair e voar Entendeu Eles não retornam de novo não Ai, olha o tanto, ó Ó, ó Olha Gente, gente Não sei se tá dando para vocês verem Mas tá cheio de penelão Chega, tá preto Então essa armadilha, ó, oh, ó oh, Tá cheio de, de água Não tá dando para ver direito Ó oh. Isso no litro todo, ó oh. Daqui a pouco o sol vai bater aqui neles E vão matar todos Tem um bocado morto aqui embaixo já. O sol vai bater, vai esquentar a garrafa E eles vão morrer Porque aqui bate sol Gente, que incrível Incrível, incrível Tanto de penilonga que tava saindo Daqui dessa fossa Então fica aí, viu gente Ó, Terceiro dia Ficou lotado, lotado de penilonga então faça essa armadilha aí e coloque na sua força aí, ó. Tá bom? Legal aí, ó.